Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais exploração. Trazendo aqui para o canal para vocês. Thaís, casa sinistra, hein? Muito, Thiago. Pessoal, enfrentamos uma plantação aqui, ó. Está dando uma coceira. Ó, escutei barulho de. parece que é urubu, cara. Parece mesmo. Parece urubu. A gente vai ver se consegue entrar dentro dessa casa aí. Passaram para a gente uma história aí bem triste. Diz que morava uma família aqui nessa casa e o rapaz, o pai de família, ele era um cara que bebia muito e ele chegava é, e brigava sempre com a esposa dele. E teve um dia que ele chegou e começou a bater nela na frente dos filhos, diz que bateu tanto até ela morrer, cara. E dizem que depois disso o local ficou assombrado, né Thaís? Que ela ficou perturbando aí, né? Ficou perturbando. O que aconteceu com esse cara, o que aconteceu com os filhos, a gente não sabe. Só foi nos passados isso, que dizem que o espírito dessa mulher assombra aqui. Então eu e a Thaís vamos fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento, olhar como que é o local hoje, para a gente estar voltando aqui de madrugada, e tentar descobrir mais sobre essa história, né, Thaís? A gente parou ali num barzinho aqui do sítio, né, Thiago? Barzinho de sítio, perguntou onde ficava certinho a casa. Sim. E ele realmente confirmou essa história. Ele falou assim: realmente ela morreu lá e disse que ela atormenta o local lá, mas se eu fosse vocês, eu não ia lá, não. Isso que foi uma coisa muito triste na época, né, Thaís? Uhum. E só que dizem que o espírito dela ficou atormentando essa casa aqui, assombrando. Vamos lá pra dentro dar uma olhada, Vamos Thaís? Vamos lá. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal, se inscreve também no meu canal principal, que é o Thiago Furacão O link tá na descrição. Claro a gente vai voltar às 3 horas da manhã pra fazer a investigação sobrenatural. Então bora pra mais uma exploração. Preparado, Thaís? Vamos lá. Vamos lá, vamos ter que enfrentar esse. Nossa, Thiago, tá é uma coceira esse trigo, cara. Ó, tem uma entrada aqui, ó. Ah. Olha, gente casa assim. Nossa, Thiago, será que vai conseguir entrar? A porta tá aberta. Nossa. Eu bicho aqui, ó, Eita. cobra. E agora? Não Essa... sei. Vai você primeiro? Você tá de bota aí? Pula aí. Ia, cuidado. Um Ui, cuidado. Ui. Nossa, eu tô sem lanterna, cara. Olha que é. casa sinistra, velho. Nossa, Thiago, olha a porta. Deixa eu ver. O que, que é isso aqui, ó? Vai saber. Querida, Thiago. Nossa, que casa assim. Nossa, olha aquele quarto. Parede de vermelha. Cuidado com cobra, amor. É, desculpa né? comigo. Thiago. Querido. Ai meu Deus, tá cheio de morcego aí dentro. Oi. Começou a voa. voar. Pessoal, vou entrar ali, mas não vou nomear pra cima. Gente, olha esse quarto. você tem que entrar. Meu Deus. E se eles pegarem eu? Não, eles não vai vir, não. Pessoal, tá só. bem ali, ó. Eles vai dar rajada, só. Rajada, rajada na sua cara. Você tá louco? Não, ele dá uma rajadinha. Ele hum. É de é contar tipo um para que eles dão na sua cara. Tem alguma coisa escrita na parede. Tem alguma coisa escrita na parede, cara. Vê lá o que, que tá escrito. Não sei. Entra você, porque você deixou ele aqui tá sozinho. Não, eles vai dar rajada. Entra. Isso. Olha lá, ele tá, ele tá Já balangando. entra. Filho. Ele tá vai. balangando, pô. Olha ele, meu Deus do céu. Por que você está incluído assim? Eu estou com medo de levantar para a carta desses burcegos então, aí. Atrás de você. Seu negócio é escrito? Jesus não Não, ama. não te ama, não te amo. Jesus não ah, te não ama? Não eu te amo. Tem mais algumas coisas que eu não dá para entender. Dianar. Caraca, velho. Vou sair desse colô. Será que foi o... o... <coughs> Cachaceiro que fez isso? Ou os filhos, por causa da mãe? Tem um aí? Eu Não sei, não, não tenho medo desse boi. Nossa, vai aqui, cara. Tem um ovo aqui, Deise. Nossa, ovo do quê? Deve ser de urubu. Tinha Nossa, fedor. Uh, fedor. Nossa, carnição, né, velho? Nossa. Podre. Deve ter... ah, vontade de vomitar. Aí, ó. Cara, será que aqui tinha alguma coisa estampada? O cara escondia alguma coisa aqui? Não sei. Parece que foi feito, né, esse quadradinho? Então, estranho, hein? Ó, tem tá um pano aí, ó. É. Um cara é cabreiro, cara. Será que ele matou a mulher dele aonde? Na cozinha, sabe? Isso, ele disse que bateu, bateu, bateu, bateu, bateu até ela morrer, cara. Imagina os filhos vendo isso, Thiago. que judiação, cara. Então, cara. Os filhos devem ser traumatizados até hoje, se for vivo. Provavelmente não deve ser vivo, né? Porque essa, essa casa aqui deve ter uns 60 anos abandonada. Né? Ah, tem mais coisa pra Thiago, Tiago, e ah. não tem iluminação, não tem fio. Tem, ah, tem fio tem lá em tem. cima. Olha lá, ó. Tem fio lá em cima, pessoal. Três, falar aqui. com energia. O que é? Fogão. Cozinha grande, hein? Nossa, é grande. Cozinha é um monstro, hein? Grande mesmo. Aí, olha, e essa, essa, essa janelinha aí de banheiro aqui? Mas aqui acho que não era banheiro, eu não. Acho que não. Apesar que tem um negócio aqui, ó. Tá vendo? Uma emenda. Ah, ah. É. E eu tenho emenda aqui, ó. Será que era banheiro e que quebraram, abrir as portas? Será? Tem que um negócio aqui, ó. Entendi. O que, que tem? Dá uma pra passar? Ah, aqui era banheirão, ó. Aqui era banheiro? Banheirão. Olha. Olha ah, o chuveiro. Aqui era uma pia grande, hein, Thiago? Era, né? Grandona, cara. Deixa eu ver essa varanda. Olha. Ver se eu aqui devia ser o tanque, tá vendo? Deixa eu ver. Ah, e aqui era a chaminé, ó. Chaminé da churrasqueira. Da. Fogão lenha? Da churrasqueira. Fogão lenha. Não lenha. Aqui era um tanque. Vamos, vamos tentar ver o que tá escrito naquelas paredes demais? Vamos ali ver. fiquei encabulada com aquilo, cara. Gente. Thiago, essa casa aqui dá medo, véi? Olha de dia de dia, já é escura, cara. Cuidado dos morcegos. Pode por que eu... você tá tampando o pescoço? Indo pro... Ah, vai que eles mordem meu pescoço. Ah, você vai virar um vampiro? Eu não sei, não. Vamp, vampiro morde o pescoço. Sei lá. Ó, oh, tem coisa aqui, ó. Vó. Vô. Vô em... Em... Vó em... Bosse. O que foi? Deixa eu mexer quieto. Conseguiu ver alguma coisa? Aqui tem mais coisa. Suete. So Suete. So Ali, ó. Aí. Ao seu. Ao seu. Ao seu. Ó. A, Fê. A, L. Ao seu. Caraca, velho. Meu Deus, Thiago. Ele tá olhando, velho. Então sai daí. No meio, não é minha, não. Sai bem. Você <risos> viu? Ele, ele ficou olhando, cara. Tia, o que você acha dessa casa? Ah, velho, eu vou falar para você. Sujo, hein? <risos> não, é tipo assim. Eu acho que aqui era... Era... Antes de plantar as coisas aqui, eu acho que era... onde tem gado? Pasto. Pasto. Pasto. Acho que isso aqui é tudo que você tá precisando é cocô de vaca. Nossa, por isso tá fedendo assim? Então. Cara... Mas fedendo é onde tá aqueles ovos ali? Eu acho que eu vou chamar essa casa a casa do fedor, porque fede muito, Gente, cara. mas aqui, ó. aonde tá aqueles ovos ali, cara? Tá carniçando. Não sei se tem algum ovo que já estourou ali. Estourou? Não sei. Nossa, Não. adianta aí. Respira aí na porta. Entra ali. Pô, nada? Não, entra ali pra você Meu ver. Eu sei. Mal Nossa. Dá vontade de vomitar? Tá. Nojo? Pessoal, não sei se o urubu ele botou aquele ovo, se ele vomitou aquele ovo. O que, que desgrama que ele fez? Tá uma carniça ali. Tá Parece bem. que ele morreu ali dentro dele. Mas é isso aí galera, se você gostou Eu e a Thaís vai vir aqui fazer a investigação Tentar descobrir mais sobre essa casa é, Vim passar o nosso aparelho Ver se detecta alguma presença sobrenatural Se detectar A gente pode tentar fazer uma comunicação pelo Spirit Box Tentar descobrir realmente A história dessa casa Se foi isso mesmo Se o pai tá matou aqui, né? a mãe, né Thaís Então, vamos ver se essa é história é verídica A gente tem a quem passou pra nós E o homem do barzinho O homem né, que do que barzinho falou. confirmou, falou Thiago é, realmente é isso mesmo. Realmente foi isso aí mesmo. Ou... Só que não aconselho vocês a ir lá. Ele falou, não aconselho vocês a ir lá. Mas, pelo que eu vi aqui, é, o local é difícil acesso e a casa fede muito, né, muito. Thaís? Não sei que se é por causa desse bicho aí, mas tá fedendo muito aqui. Mas, saber se não tem algum corpo um, coisado Acredito. por Credo. Será que tá ela não querendo? foi enterrada aqui? Será? Não lá, né? É, aqui é um fim do mundo, né? Estamos então, no fim do mundo. Se ela então, foi enterrada do aqui, do ninguém mundo, ia descobrir aqui. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou.